Tudo bom, pessoal? Super corrida essa semana, então possivelmente eu devo gravar quase todos os vídeos dessa semana dentro do carro, porque tá uma loucura, mas vamos lá, ficamos entre Pasadena, Houston e talvez Austin até o final da semana, a gente ia para Atlanta, como eu disse aí para vocês no vídeo anterior, Vamos, não vamos mais, foi cancelada a corrida do Rafa lá, mas eu tenho alguns trabalhos que eu tô acompanhando aqui eu quero ver se eu já coloco algumas outras coisas antecipadas para gente ver se a gente consegue aí no meio do ano nas férias do Rafa pelo menos tirar uns 10 dias aí para dar uma um off né então vamos lá vamos fazer um vídeo de perguntas e respostas eu selecionei umas aqui eu acho que essas aqui são diferentes e pode ser legal porque muita gente tem essa dúvida e a gente acaba não abordando esses temas então vamos lá para a primeira Daniel minha esposa pediu divórcio em 2015 e foi morar com um homem 15 anos mais novo do que ela. Hoje, nossos filhos têm 21 anos e são americanos. Eu imagino que sejam gêmeos aqui pela história que ele colocou aqui no final. Eu não vou contar a história, vou só continuar a pergunta dele aqui. Eles são obrigados a aplicar para a regularização do green card dela? Ela não tem contato nenhum com os meninos nesses últimos anos quase 10 anos vamos lá né é, a gente já viu isso acontecer algumas vezes aqui às vezes são os homens que trocam as mulheres ou as mulheres acabam também trocando os homens e a gente vê que o tempo passa e quando essas pessoas têm algum tipo de, de interesse essas pessoas acabam buscando essas famílias que elas mesmas é, deixaram para trás deixaram passar não sei a história desse casal mas pelo que ele contou aqui essa essa mulher ela foi viver aí um, uma aventura um romance aí com, com um novinho é, e simplesmente largou os filhos para trás né porque ele diz que não tem contato nenhum com os filhos nos últimos dez anos a gente não sabe bem o que aconteceu então não dá para gente é, julgar ou falar alguma coisa aqui mas infelizmente a gente vê muito disso acontecer enfim e aí as pessoas se reaproximam quando alguém morre né porque aí tem herança para discutir ou quando tem algum tipo de benefício mas vamos responder a sua pergunta aqui na verdade não se os seus filhos é, não quiserem assinar nada para ela não é um direito dela é um privilégio dela né eu já comentei aqui em vídeos meus a diferença entre você ter um direito e ser um Privilégio aquilo que você tá é, adquirindo, né? Como um visto, por exemplo, um green card, por exemplo, uma cidadania, por exemplo. Então, é, não, se os seus filhos não quiserem assinar, ela vai, vai ficar tentando do jeito que ela quiser, porque se eles não quiserem assinar para a mãe deles, eles não vão assinar. E eu já vi isso acontecer muitas vezes, tá? Eu tive um caso aqui que a gente que eu acompanhei <risos> e não foi não é um caso meu não fiz mas eu acompanhei porque eu conversei com essas pessoas durante muito tempo foi o contrário aí foi o pai que largou a família inteira largou a mulher e um filho era um filho só esse filho tinha nascido nos Estados Unidos e com o passar do tempo o pai simplesmente sumiu desapareceu não, não ajudava nem com o financeiro e nem com o emocional da criança nada fez 21 anos o pai buscou se aproximar da, da, da criança de novo, na verdade não era mais criança, era já um jovem, para que ele pudesse aplicar é, para algum benefício dentro dos Estados Unidos. E o jovem se negou a fazer. Tá? Isso eu, eu acompanhei bem de perto essa história. Pergunta 2, outra também relacionada a isso, eu selecionei essas duas aqui para resolver já essas duas histórias simultaneamente. Meu filho é cidadão americano e tem 28 anos casado com filhos ele quer aplicar green card para mim e meu marido que está em um outro relacionamento há alguns anos e também para seus dois irmãos quanto tempo demora e a atual companheira do meu marido também tem direito é mais complexa do que vocês imaginam essa história primeiro ela essa pessoa continua chamando o, o ex-marido de marido então eu não sei se eles se separaram no papel ou não. Se eles se separaram no papel, ele pode, o menino pode aplicar aplicar para a mãe separadamente e para o pai separadamente, e se o pai for casado com outra pessoa, para o cônjuge do pai, como benefício através do pai. Mas se o pai e a mãe forem casados ainda no papel, isso é mais comum do que vocês imaginam no Brasil e em vários outros lugares também eu já vi acontecer, é, o casal se separa, mas é, cada um vai morar num canto. Ah, tem um relacionamento bom, mantém, ah, a gente faz o divórcio o ano que vem, ah, daqui dois anos, ah, no outro, e vai passando o tempo passa dez anos e não fizeram o divórcio, não, não registraram o divórcio oficialmente né então quer dizer eles estão casados legalmente então a esposa ou a, ou a companheira do pai o que seja não vai ter nenhum tipo de direito a benefício nenhum na verdade não é benefício é privilégio né como eu já disse isso para vocês para os irmãos dele depende da idade Depende da idade, depende de eles serem casados ou solteiros, depende de uma série de coisas. Mas hoje, processos para colaterais, os irmãos, têm demorado bastante. Eu já vi casos é, saindo em oito anos, é, mas a grande maioria a gente tem visto aí para mais de 10, 12 anos. Então, aplicar para colaterais é um grande problema sem dúvida nenhuma a menos que tenha alguma das, das exceções né que são irmãos que eventualmente tenham aí algum tipo de, de dependência emocional financeira ou física que sejam os únicos o, o irmão tenha curatela desse desse outro irmão é, coisas assim exceções né mas se não for nisso realmente aplicar para irmãos tem demorado absurdamente muito muito muito mesmo terceira pergunta em 2010 não permitiram nossa entrada nos Estados Unidos fomos solicitar visto em 2016 e negaram podemos tentar novamente esse aqui foi o João Carlos que mandou João Carlos podem vocês podem tentar quando vocês quiserem, da quantas vezes vocês quiserem e da forma que vocês acharem melhor. Mas o que eu sempre solicito, o que eu sempre sugiro às pessoas, né? Quando você tem uma negativa de visto, se você nunca entrou nos Estados Unidos, é uma coisa. Negaram porque negaram não tem vínculo alguma coisa assim mas se você já teve uma viagem para os Estados Unidos onde foi impedida a sua entrada ou foi garantida a sua entrada e depois é, não foi renovado o seu visto pode ser que tem alguma coisa aí no seu no seu background aí na sua ficha e pode ser que isso vai impedir não agora mas agora e sempre a emissão de visto então o que que eu sugiro para essas pessoas se você já tem alguma passagem pelos Estados Unidos ou foi impedida a sua entrada e houve uma negativa de visto na sequência é peça um foia tá? Peça, dá uma olhada, vê se não tem alguma coisa mais séria ali, porque senão você vai ficar tentando, tentando, tentando, tentando 10, 20 vezes e você vai gastar muito mais com taxas e com, com, com preenchimentos e tempo e tudo mais do que você gastaria com FOIA. Então às vezes vale a pena você tentar descobrir se tem alguma coisa. Se não tiver, ótimo, pode aplicar quantas vezes você quiser. Se tiver alguma coisa o advogado já vai fazer um waiver, um waiver pra você e aí você tenta resolver essa questão, resolvida a questão, aí você aplica de novo pro seu visto de turismo, certo? Quarta questão. Tivemos temos 140 negado há um mês. Fizemos o processo em uma empresa da Califórnia. Podemos reaplicar com outro advogado? Quanto custa um EB2NIW? Vamos lá, teve um processo negado. Pode reaplicar? Pode, definitivamente pode. Tá. A única coisa que eu sugiro para você é que você tome um pouco de cuidado nessa reaplicação, porque quando você traz a informação de um outro advogado para o seu atual advogado ele precisa saber tudo que foi dito lá porque senão ele pode cair em contradição e essa contradição sim pode te gerar um grande problema e ele não vai cair em contradição porque ele é incompetente ou porque ele é um idiota ou porque ele não estava prestando atenção é porque ele não tem a informação tá então é importante você sempre trazer todos os fatos contar a história inteira e trazer todas as informações possíveis Pode mudar? Pode, não tem problema nenhum, isso não vai é, impactar em nada no seu processo e, e muitas vezes você pode até, o, o outro advogado pode até ter feito um trabalho excelente né? E, e infelizmente não deu certo, não quer dizer que não vai dar certo numa segunda tentativa com algumas correções que possam ser feitas aí então pode fazer quanto custa um processo de EB2NW depende né eu não tenho um processo eu não tenho um, um produto de prateleira muitos escritórios têm eu não gosto de copiar e colar então eu não tenho um produto de prateleira e por não ter um produto de prateleira é muito difícil dizer para você custa tanto cada caso é um caso depende do número de filhos depende do tipo de business plan depende do tipo de estrutura processual depende do número de horas que o advogado vai gastar é, para estruturar um processo se de repente for um caso mais complexo mais complicado que que exija aí um pouco mais de atenção ele vai se dedicar mais horas consequentemente ele vai acabar te cobrando um pouco mais caro então assim depende de caso a caso é melhor você conversar com o advogado o advogado vai analisar o seu caso vai pegar todas as informações e aí ele vai ser capaz de passar para você um valor estimado é, do que eventualmente vai ser gasto ali durante o seu processo inteiro certo minha sugestão para você é essa converse com o profissional e veja qual é aquele profissional que vai te passar mais segurança e você vai se sentir mais relaxado e mais à vontade é, em colocar a situação inteira para ele quinta pergunta ainda vale a pena investir em construção civil nos Estados Unidos é verdade que os preços de imóveis estão realmente caindo? Bom, se vale a pena investir em construção civil, sim, vale, com certeza, né? Mas o que, que eu tenho falado sempre para as pessoas? Toma um pouco de cuidado, porque o mercado, ele dita as regras dele. E ele compra o que ele quer, não compra o que você quer, né? Se você gosta muito de pirulito de uva e o mercado só quer o pirulito de morango, não adianta você ter um estoque gigantesco de pirulito de uva, porque você não vai vender. Você vai ficar com um monte de pirulitos na sua casa, mas você não vai vender esses pirulitos. Então você tem que ir de acordo com o mercado. Tem épocas que o mercado está vendendo muito, está tá, tá requerendo muito é, imóvel de alto padrão. E tem horas que o, o mercado está tendo uma maior demanda para imóveis de padrão mais baixo. Então você precisa estar atento a isso certo e isso é uma coisa para pra, as pessoas tomarem muito cuidado porque você pode construir uma casa super linda maravilhosa de 2 milhões de dólares mas o mercado não tá comprando casa de 2 milhões o mercado tá comprando casa de 200 mil então você tem que tomar um pouco de cuidado com isso ou você vai construir uma casa de 200 mil mas tem 250 mil pessoas construindo casa de 200 mil então você vai acabar obviamente perdendo dinheiro porque você vai ter que minimizar seu lucro para poder colocar o produto no mercado, bom, com relação ao imóvel, tá os imóveis estarem caindo de preço isso é uma, uma meia-verdade né nós temos alguns estados nós tivemos aí principalmente nos últimos três anos quatro anos nós tivemos aí um boom em alguns estados muita gente mudando do norte para o sul muita gente saindo do leste do oeste para o leste outros do leste para o oeste e tendo essa é, as pessoas buscando aí é, se adaptar à nova realidade do mercado da economia e do país e isso fez com que algumas alguns lugares algumas cidades alguns estados tivessem aí um, uma disparada insana de valores de compra venda e, e aluguel esses estados agora estão sim voltando a padrões normais de mercado muita gente disse que haveria uma bolha que explodir que todo mundo ia fazer não aconteceu nada disso tá é, nós temos aí aluguéis que que antes eram 1.800 um exemplo tá porque esse, esses casos eu aco acompanho de perto vou citar um é, era 1.800 foi para 1950 foi para 2.200 foi para 2.500 e agora você acha casas do mesmo lugar ali por 2.000 tá então quer dizer é, houve aí uma queda é, e, e um ajuste no mercado isso aconteceu tá acontecendo bastante na Flórida tá acontecendo bastante no Texas tá acontecendo bastante em outros estados é, e é um ajuste de mercado e eu acho que ele deve ficar por aí porque eu acho que esses 2.000 usando como forma de referência para vocês é o valor de mercado atual então eu acho que ele vai ficar por aí tá então respondido aí para você última pergunta consigo viver bem nos Estados Unidos com esposa não ele escreveu uma esposa e um filho eu imagino que seja uma só mesmo né Bigamia não. além de não ser algo muito inteligente porque vai ficar muito caro é, também não vai ser muito legal isso no sentido de lei mesmo. então esposa e um filho de 11 anos com renda brasileira de 6 mil dólares por mês foi o Antônio que mandou isso aí Antônio deixa eu falar uma coisa para você eu eu vou eu vou dizer que não não, 6 mil não vai pagar a conta. E eu vou te explicar por quê. Porque aqui você está imaginando viver com uma renda passiva de 6 mil. E a gente não sabe como vai estar o dólar. A gente não sabe como vai estar a economia brasileira. A gente não sabe, e esse é o meu maior receio, como vai estar o um mercado de remessa internacional de dinheiro no Brasil daqui a algum tempo. Muita gente tem especulado aí que o governo tem buscado formas no, no underground aí para colocar limitação de remessa estrangeira, principalmente se a gente perceber aí que que essa história de dólar, é, yuan, é, real, euro, se isso aí realmente continuar nesse caos que estão acontecendo aí. Eu não gosto muito disso, tá? Se você pretende viver num, num país qualquer com uma renda passiva que você já tem no Brasil não não trabalhe dentro dessa margem se você tem aí mais ou menos 6 mil dólares de renda passiva é, no Brasil tenta se programar para gastar não mais de 4 mil tá porque assim se o dólar disparar dificilmente vai disparar em 50% aí vai subir 50 não vai e se o dólar cair ótimo você vai vai fazendo uma poupança aqui então tente colocar sempre aí é, um, um, uma, uma gordura aí de um terço da, da receita passiva que você tem se você ganha 10 mil tira 3.300 viva com 6 mil Ah mas eu eu ganho 50 mil Ok tira 30 por cento disso e é, viva com o resto tá vai ter menos susto e vai ter menos surpresa nessa flutuação cambial 6 mil é um dinheiro bom para você vender é, para você viver com três pessoas nos Estados Unidos sem dúvida nenhuma você vai viver tranquilamente não vai não vai passar apertos grandes apertos não não, não vai ter esse tipo de problema mas obviamente vivendo numa vida normal né sem Ah eu quero andar de helicóptero todos os dias não, não vai dar quero sair para jantar toda semana não vai dar também mas você vai ter uma, uma qualidade de vida muito boa vai morar num lugar bom vai ter um carro bacana vai, vai conseguir estruturar bem a sua família vai ter uma boa alimentação plano de saúde e tudo mais mas é, eu sugiro que você se os seis mil é um limite é, é realmente o limite que você tem de transferência tentar ter uma vida um pouco mais abaixo disso, para que você não tenha aí grandes sofrimentos com a variação cambial certo é isso grande abraço a todos fiquem com Deus deixa aqui embaixo o que que vocês acham de cada uma dessas dessas respostas que eu dei a essas perguntas se vocês concordam se vocês discordam é, principalmente com essa questão aí de, de custo de vida nos Estados Unidos se você está em outro estado puder comentar aqui ajuda bastante as pessoas elas sempre querem saber quanto custa quanto vale quanto é, elas gastariam se elas fossem morar num determinado estado ou outro isso sempre ajuda bastante eu agradeço bastante a vocês fiquem com Deus grande abraço Obrigado.